Eu estou aqui com a Ana Paula Carneiro, né, ela que atua numa biblioteca comunitária lá na Bahia e está participando aqui do seminário do Conexão Leitura. Ana Paula, eu queria saber como é que é a sua experiência, o trabalho, sobretudo nesse trabalho agora em rede, em conjunto com outras pessoas no Brasil, como é que tem fortalecido o trabalho de vocês? Olha, o trabalho em rede que a gente faz com a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias é incrível, porque são 115 bibliotecas que têm uma capilaridade muito grande em todo o Brasil, a gente só não está na região centro-oeste, mas onde a gente chega, a gente tem essa comunicação direta com a comunidade e a gente incide tanto na política de formação da comunidade como incide na política pública do país. Então, você tocou num ponto super importante que é a questão das políticas públicas, né? Como é que o trabalho de vocês tem impactado a visão dos gestores, a administração pública de um modo geral para dar uma assistência por parte do Estado em relação ao trabalho que vocês desenvolvem? O nosso trabalho tem impactado diretamente. Eu já vi o nosso diálogo com o Sistema de Bibliotecas Públicas Nacional. O nosso diálogo, no ano passado, nós visitamos a, a Câmara dos Deputados Federais. Nós fomos recebidas, recebidos pelo deputado Jean Willis, Nós entregamos uma carta que estávamos totalmente de acordo com a PLS 212, que é a lei da, da leitura e escrita. Então, assim, nós estamos incidindo diretamente na política pública, na área do livro-leitura no Brasil. Ana Paula, é, nesse trabalho que vocês têm desenvolvido de se, tentar se aproximar do poder público que resultado vocês já tiveram em relação a essa, essa pressão digamos assim? Na verdade nós não só tentamos nos aproximar, mas com, conseguimos nos aproximar que, daqueles que nos ouvem e aqueles que não nos ouvem já ouviram falar da gente de alguma forma então assim, essa incidência pública que a gente faz já chegou no Congresso Nacional, já chegou no Senado e nós estamos acompanhando diretamente a PLS 212 e incidimos diretamente nos municípios, onde estão localizadas as redes locais de bibliotecas que compõem a rede nacional. Então, assim, o retorno ele é imediato. Inclusive, essa incidência, ela nos traz editais diretos para a nossa área do livro, leitura e biblioteca. Ela nos traz um reconhecimento que, de pessoas que nos convidam para participar de vários fóruns de livro e literatura ao redor do país. É, e agora, sim, para finalizar, Ana Paula, como é que a comunidade tem sentido esse trabalho de vocês? Já dá para é, é visível esse impacto? Como é que se dá? A comunidade tem visto o nosso trabalho, tem nos visitado tanto virtualmente quanto presencialmente. Quando nós fazemos um seminário como esse que está acontecendo aqui, na Conexão Leitura, no Rio de Janeiro, e a gente consegue congregar pessoas que estão discutindo esse mês, essa mesma política pública nessa área, e a comunidade da universidade vem e nos reconhece, e conhece a nossa causa e vem fazer parte, esse é o um momento que a gente tem certeza que essa causa é reconhecida e que nós estamos juntos lutando pela mesma coisa.